Um Minuto do Sucesso, com Márcio Miranda. Você já reparou quantas negociações estão sendo realizadas hoje através de videoconferência? Pois é, a tendência mudou. As pessoas já não se comunicam pessoalmente com a mesma frequência. Durante a pandemia isso é inclusive não recomendado. E todo mundo está apelando para a videoconferência. Todos os aplicativos que tem aí com a maior facilidade. E o que acontece? Muitos vendedores que sabiam se expressar perfeitamente ali, cara a cara com o cliente, travam quando olham uma câmera ou não se preparam achando que aquilo não é uma negociação. E é. Pior ainda, talvez o outro lado convide mais pessoas. É tão fácil hoje convidar alguém para participar de uma videoconferência e de repente, do nada, você está sozinho do lado de cá, e do lado de lá tem duas, três, quatro pessoas. Por isso, se prepare com muito cuidado quando for fazer uma videoconferência, principalmente se você estiver negociando. Se você quiser uma planilha, um roteiro de como planejar a sua negociação, basta acessar o meu site, que é www.marciomiranda.site marciomiranda.site, você pode baixar um roteiro de como planejar de forma profissional a sua próxima negociação e, claro, ganhar sempre. Um abraço.